Nesse vídeo eu quero falar pra vocês que o Max Power realmente funciona, tá bom? Ele é um produto que vai te... ele promete um aumento peniano de até 5 cm para vocês em 3 meses Suas ejaculações vão demorar muito mais, você vai demorar mais pra ejacular Se você tiver ejaculação precoce vai curar Suas ereções vão vir mais fortes e duradouras, certo? E também você vai ter muito mais apetite sexual, você vai querer ter mais relações sexuais Tá bom, eu tive esses resultados em três meses. Pode ser que para você demore um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vai depender do seu organismo. Tá bom, nenhum organismo é igual. O produto é 100% natural, então você está livre de qualquer reação alérgica, qualquer efeito colateral. Não tem, certo? Ele é aprovado e registrado pela Anvisa no Ministério da Saúde no próprio. No próprio frasco dele tem o número do, do registro da Anvisa E também ele tem 30 dias de garantia Como que vai funcionar essa garantia? Você vai utilizar durante 30 dias o produto Quando você comprar o seu dinheiro fica guardado em uma plataforma Onde você pode ter ele de volta dentro desses 30 dias Se você usar e o produto não funcionar para você nesses 30 dias Você tem o seu reembolso imediato, 100% do valor e com total segurança Então você não tem como perder nada, certo? Ou ganha ou tem seu dinheiro de volta, mas eu garanto que você vai gostar muito do produto, dos resultados que ele vai te dar A maneira correta de usar ele é duas cápsulas ao dia, você vai tomar uma meia hora antes do almoço e uma meia hora antes da janta Não tem necessidade do que mais de duas, tá bom? Não tome mais de duas, não vai acontecer nada, se você tomar mais de duas você só vai estar desperdiçando o tratamento correto e recomendado é duas cápsulas ao dia. Ele não é vendido em nenhum ponto físico. Você não vai encontrar no SESC Shop, você não vai encontrar em farmácia, você não vai encontrar em nada, tá bom? Você só vai encontrar pelo site oficial. Eu vou deixar aí na descrição para vocês o site oficial, que é para vocês saberem onde vocês vão comprar. Você encontra pelo Mercado Livre, na ULX, em grupos do Facebook. Só que eu recomendo que vocês fujam. Eu não confiaria. Como o produto é muito alto. E o um mercado livre é cheio de falsificação. As pessoas colocam é, o produto um pouco mais barato lá para vender, só que está vendendo uma falsificação que pode prejudicar a sua saúde e você não vai ter a garantia do fabricante. Então eu recomendo que vocês comprem somente pelo site oficial, vou disponibilizar aí para vocês embaixo. E Eu recomendo que antes de vocês irem para o site oficial, vocês limpem os dados de navegação de vocês, porque se você está nesse vídeo, você provavelmente já pesquisou sobre o Max Power antes. Então por isso é recomendado limpar os dados. Você limpa os dados, aperta aí no site que eu vou deixar para vocês. Aí no site vocês leem tudo, tira todas as suas dúvidas ou deixa aí no comentário, eu respondo todas. E se você sentir e achar que deve comprar para ter um, uma vida uma vida sexual muito melhor, aí vocês compram e façam um teste, eu garanto que vocês vão gostar. O vídeo era esse, é um vídeo muito rápido, eu não sei gravar vídeos, peço perdão se eu falei alguma coisa errada, gaguejei, fiquei tenso, eu gravei apenas para ajudar vocês, então espero ter ajudado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.